Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as culpas que carregamos ao longo da nossa vida, culpas por situações, frustrações, inclusive por erros que cometemos no passado. Existem muitas pessoas que passam a vida fugindo de remorsos, escondendo inclusive vergonhas do passado por situações que enfrentaram, inclusive pessoas que são manipuladas pela própria consciência, pelas próprias lembranças. Pessoas que fazem com que o passado acaba tendo controle sobre o futuro. Você conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo passa por essas situações, você se culpa pelo passado, inclusive por não ter sucesso na vida muitas vezes. Lá no início da Bíblia, quando Caim matou seu irmão Abel, a culpa fez com que ele saísse da presença de Deus. E Deus utilizou uma frase que, na verdade, foi um decreto para a vida dele. Deus disse para ele que ele seria um errante pelo caminho. Muitas pessoas se encaixam nessa frase. Pessoas que estão apenas perambulando pela vida, sem propósito algum. São pessoas que não conseguem se livrar das suas culpas. Se nós analisarmos o próprio Judas, quando caiu em si e viu que traiu o seu mestre, ele, sem hesitar, foi e se enforcou, tirou a sua própria vida. Diferente de Pedro, que quando caiu na realidade, que havia negado seu mestre Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas o fato de ter chorado amargamente, que foi é, um arrependimento, mesmo assim ele se tornou uma pessoa infrutífera pelos próximos três dias até a ressurreição de Cristo, até que Jesus demonstrou o seu perdão, confiando nas mãos de Pedro, a sua própria igreja. Eu gostaria que você analisasse e entendesse que eu e você, nós somos frutos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Porque Deus ele é especialista em transformar maldições em bênção. Deus conseguiu fazer, inclusive, com que um assassino chamado Moisés se tornasse um grande líder que conduziu o povo para a Terra Prometida. Por que não lembrar também de Gideão? um homem covarde que Deus fez com que ele se tornasse um grande herói que com mais 300 guerreiros conseguisse lutar contra o inimigo com um número absurdamente mais elevado do que o exército dele e conseguiu vencer no nome do Senhor. Deus é especialista em mudar pessoas. Deus fez com que um adúltero chamado Davi se tornasse um grande rei segundo o seu coração. E por que não falar também de um homem que era perseguidor da igreja, e que agora se torna perseguido por causa do amor do Evangelho, do Evangelho das Boas Novas, um homem chamado Paulo. Então, meu amigo, minha amiga, se Deus conseguiu mudar a vida dessas pessoas, Ele também tem algo especial para você. Deus pode mudar a sua vida a partir de hoje, Deus pode fazer com que você esqueça as coisas que passaram e Deus tem um recomeço para você, Deus pode recomeçar a sua vida a partir de hoje. Deixa eu usar um exemplo com você, lá no livro de Juízes, no capítulo 11, a Bíblia fala sobre um jovem chamado Jefté, o versículo primeiro diz assim, Era então Jefté, o geleadita, valente, valoroso porém filho de uma prostituta. Porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. O versículo 3 diz assim: Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Veja que a Bíblia está mencionando alguém que é valoroso, mas existe um porém. Sempre existe um porém, né? Sempre existe um sentimento de culpa você talvez uma pessoa com muitos talentos, mas quando fecha os olhos, coloca a cabeça no travesseiro, você começa a se culpar. Aqui diz que ele era um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Aqui nós estamos falando de um jovem que foi fruto de prostituição, um filho fora do casamento. É muito provável que Gileade havia traído a sua, a sua esposa e, como uma prostituta, teve esse filho chamado Jefté. Agora nós vemos no versículo 3, como lemos, que os seus próprios irmãos expulsaram ele de casa. Ele era uma pessoa excluída pela sociedade, excluída pela própria família. E isso levou com que ele fosse morar em Tobi. Foi lá conviver com pessoas levianas. Muitas vezes, pelos sentimentos de culpa, nós acabamos nos aliançando com pessoas indevidas, pessoas que não estão debaixo do propósito de Deus. Lá está agora esse jovem, talvez frustrado com a vida, talvez sem entender o porquê que ele não era amado, por que ele foi expulso pela própria família. Mas Deus, como eu falei, Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. A Bíblia diz que os amonitas se levantaram contra o povo de Israel. Quem são os amonitas? São os descendentes de Ló com a própria filha dele. Então, aqui o povo de Israel agora sendo perseguido pelos amonitas, a Bíblia diz que aqueles mesmos que expulsaram Jefté, aqueles que humilharam Jefté, foram lá em Tobi, pediram para que Jefté reinasse sobre eles. Olha a volta que a vida, a o nosso cotidiano, a sua vida pode dar. E como se não bastasse, lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, versículo 32 em diante, lá consta o nome de Jefté. Jefté faz parte da Galeria dos Heróis da Fé da Bíblia. Que história interessante, né? Sobre Jefté. Morreu como o nono juiz de Israel. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre o livro das Crônicas, onde começa com a genealogia. Os primeiros capítulos falam sobre a genealogia de reis e príncipes, pessoas importantes. Agora, quando chega no capítulo 4, existe uma pausa sobre a genealogia dos reis, para a Bíblia mencionar é, o nome de um personagem que não é rei nem príncipe. Veja que são mais de 600 nomes nessas genealogias. E no capítulo 4 a Bíblia vai falar de um homem chamado Jabes. Diz assim o capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, Porquanto com dores dei a luz... Veja que existe uma sentença sobre o nascimento de Jabes, uma sentença decretada pela sua própria mãe. O nome dele quer dizer aquele que causa dores. Então é, ele tem agora a consciência de que o nome dele ele não pode mudar, mas ele pode mudar o destino do nome dele. E ele resolve fazer uma oração. Veja que ele não se tornou uma pessoa frustrada, a minha mãe me amaldiçoou, a minha mãe lançou maldição sobre mim, não. Ele pegou a dor que ele causou, ele transformou isso numa substância para poder crescer e ser abençoado em Deus. Ele resolveu confiar o futuro dele em Deus. Ele resolve agora fazer uma oração e essa oração mudou a vida dele para sempre. Ele começa assim no versículo 10, orando, e a oração é a seguinte, ele diz se me abençoares muitíssimo, você sabe qual é a tradução para abençoar? Uma das traduções quer dizer liberado para prosperar. Então ele está falando, se o senhor me liberar para prosperar, na sequência ele diz, e se meus termos ampliares, significa, se o senhor aumentar o meu território, me der possessões. São quatro pedidos. O número 13 ele diz se a sua mão for comigo. Você sabe o que isso quer dizer? Isso para mim é um dos mais importantes. Ele está falando assim, não basta aquilo que o Senhor tem para me dar, eu quero o Senhor, eu não quero apenas o presente, eu quero a presença do Senhor. Significa que Jabes não quer apenas a bênção, mas o abençoador, se a sua mão for comigo. E também que eu não seja afligido pelo mal. Aqui, se nós olharmos na, nos originais, esse mal aqui não significa de um mal externo, mas um mal interno, em outras palavras ele está falando, Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me do meu ego, livra-me das minhas culpas, livra-me das minhas tristezas, livra-me dos meus pecados, se do mal eu não for afligido. Vejam os quatro pedidos de Jabes, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar os meus termos, se a sua mão for comigo e se o Senhor me livrar do mal, a Bíblia diz no final do versículo 10 que Deus concedeu o Seu pedido. Olha que coisa linda! Ele pegou as dores do passado dEle e transformou isso numa alavanca para que pudesse ser abençoado. Confiou em Deus, confiou naquele que pode mudar, naquele que pode perdoar. Então, meu amigo, minha amiga que está me vendo nesse momento, está me assistindo nesse momento, se Deus fez isso com todos esses homens e mulheres da Bíblia, tantos outros que eu poderia mencionar, Imagina o que Deus pode fazer com você, talvez existem sentimentos de culpa que estão atormentando a sua mente, você não consegue se livrar dessas culpas, talvez o um inimigo das nossas almas fica te acusando dia e noite, mas esse é um dos principais papéis de Satanás, é te acusar, mas a Bíblia diz que Jesus ele pega as nossas culpas, as nossas transgressões e lança no mar do esquecimento. Deixa Deus lançar no mar do esquecimento. Porque muitas vezes Deus lança no mar do esquecimento e nós vamos lá no mar do esquecimento e trazemos à tona o nosso passado. E aí gera é, frases, frases que vão nos levar para baixo. Você fica falando que você não consegue, que você não é capaz. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão. Receba o perdão de Deus nesse momento. Que você possa decretar nesse momento o que está escrito em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja livre das culpas. Que Deus possa te dar um recomeço a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, porque todas as semanas nós estamos lançando vídeos novos no canal. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Abençoe pessoas. E também se você gostou, deixe o seu like. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.